Neste domingo, novamente a nossa live dentro do nosso projeto da Oficina da Mente. Já conversamos sobre a mente, o que é a mente, conversamos sobre o quanto nós sofremos pela ignorância da nossa mente. Conversamos também numa outra live sobre como turbinar o nosso cérebro, qual é a diferença teoricamente mente e cérebro. E nesse, conversamos na, na última live sobre o ego e o consciente não materializam os nossos sonhos. Neste domingo, nós vamos conversar sobre, afinal, o que é o subconsciente na prática? Quanticamente falando, qual é o papel do subconsciente? Por que que eu, no meu livro, eu coloco que o subconsciente... É o grande segredo a ser descoberto para materializar todos os nossos sonhos. Neste momento, eu estou no sítio de um amigo meu, e aqui em Iraí, no Rio Grande do Sul. E, na verdade, eu vou mostrar por que, que a maioria das pessoas, inclusive eu sofri muito com isso, não consegue materializar os seus sonhos. Eu falei, eu falei na última live. Se você não assistiu, vá no meu canal no YouTube. Mas neste domingo, às 8 horas da noite, eu espero você e nós vamos deixar muito claro como é o processo, como é o caminho, como que nós devemos nos comportar, o que fazer para que o subconsciente se conecte direto com a divindade, com Deus, no fluxo da energia quântica e materializar nossos sonhos. A mente tem que ser a energia tem que ser, a nossa energia tem que ser como esse rio, a água, que tem o seu fluxo natural. Quando nós encontrarmos o fluxo natural da nossa energia, conexão do subconsciente, coração, frequência quântica, a materialização acontece. Amanhã, domingo, às 8 horas, a nossa live. Será divino, maravilhoso. Convide seus amigos e amigas e vamos fazer esse encontro, uma egrégora de amor. Um grande abraço, até amanhã, domingos, às 8 horas da noite.